E aí, Clã aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Orient and the Will of Wisps a é sensacional para Xbox One e PC Hoje a gente vai continuar a fazer a parte de gelo Recuperar aí mais um fragmento Muito bem, no último episódio a gente fez as Lagoas de Luma E obtivemos... Um fragmento, a gente obteve um fragmento também Fizemos uns upgrades, aproveitamos aí nosso orçamento E hoje a gente vai passar a parte do gelo que tem duas entradas, só que na verdade só tem uma Parece ter duas entradas, eu já me esqueci como é que joga O que a gente obteve no episódio passado foi A capacidade de mergulho, né? Nadar com velocidade E hoje para entrar nessa área de gelo A gente precisa acordar o urso Quem está jogando ore aí já deve ter esbarrado com o urso e não sabe como acordá-lo se esse for o caso, a gente vai explicar já, já Aguenta um pouquinho ainda Não fechem o vídeo Muito bem Está chegando lá na parte do urso Tenho certeza que é por aqui Sim Para acordar o urso, é necessário ter passado pela Lagoa de Luma Bem antes, chegar lá não tem como Estamos entrando no domínio de grande baú, Rory Ele está adormecido logo à frente, enfraquecido pelo longo inverno que a degradação trouxe a sua terra Mas a memória da floresta se lembra da primavera Talvez possamos lembrar o baú também, se conseguimos acordar Como acorda o baú? É muito simples, vamos deixar esse mock falando sozinho Aqui está dormindo, a gente tenta de tudo Na Lagoa de Luma a gente tem o bater de asas Basta chegar na frente do focinho e ó. <risos> é isso. Eu demorei para conseguir entrar nesta área. Tive uma certa dificuldade. A gente.. Tem como falar com o baú agora? Falar com ele, né? Os nossos cérebro nossa... Não tá parecendo que ele é falar com o Baúro agora não. Dá sim, dá sim. em com sua chegada, espírito, mas você chegou tarde. Essa terra é dura e fria demais. Os brotos da primavera dormem sob o gelo, bem no alto do pico da montanha. Não há o que fazer, exceto dormir. Muito bem, então já está dada a missão chegar ao topo do pico de gelo. E é isso que faremos. Oh, meu. Os nossos vídeos de Ori costumam ser grandes. Abordam aí toda a extensão do, Desta área, né? A gente pretende fazer essa área A gente começa com a brincadeira É uma área meio enjoada, tem uns, mais ou menos, puzzle, né? Você fica sem entender o que tem que fazer Vamos já trocar... Não, não, deixa, deixa Aqui o que a gente tem que fazer? Soprar esses caldeirões Eles vão soltar esse negócio Com uma, uma brasa, né? E você reflete a brasa Na, Tipo nas fornalhas, né? A gente tem que subir de volta Tem um negocinho de... Que é possível pegar Para tal Só fazer isso aqui Tranquilo tranquilo é um pouquinho difícil manobrar as brasas Mas a gente se acostuma Já deixamos um pouquinho mais quentinho pro valor. A gente está usando o pulo triplo. Bem. As plataformas todas elas mordem, ó. É uma área meio enjoada. Vai ser fácil. Em relação aos itens que a gente não vai pegando A gente pretende fazer mais vídeos mais pra frente Mostrando a totalidade das áreas Com tipo, todos os upgrades do Ori, né? O ori... Esbarrou ali na cabeça. Esses inimigos bem grandes Com escudo Leva algum tempo para derrotar eles Mas também é fazível Oh! Tem mais uma fornalha, provavelmente tem é um negócio na sua frente. A gente fala assim meio em dúvida, mas sabe muito bem do que se trata. Tá que A gente já fez tudo isso, né? Bom, isso aqui tá tão fácil, né? Nem pegar é sacanagem. Agora tem estas velas. Também não é o momento Calma cara, não precisa ficar tão bravo Aqui embaixo é areia, não adianta Tentar perfurar, não é o momento também Aqui a gente tem o Cornifer do o homem do mapa, sempre comprei preço camarada pra gente. A Snack, Ó, você sentiu o drama do tamanho da área. Aqui se eu não me engano. A gente vai ter que abrir tudo aqui em cima e depois passar aqui por baixo, certo? Vídeos, eu Foi fácil, hein? Eu Espero que o teclado não esteja fazendo um barulho monstruoso. Ele sobe até as últimas consequências. Ele só vai. Vamos falar com o Tech? Será que eu decorei no o grito passando ao fundo Isso aí vai dar trabalho, vai pra frente Nossa. Isso, ela é quase sublime Quando vista de uma distância segura O grito começou a caçar nessas alturas Quando o vento ficou gelado Eu também sou meio que andarilho Mas não acho que a curiosidade incentivou Esse passar a rodar o domínio Quem sabe o deserto gelado seja só mais agradável Que o lugar que ela está deixando para trás Brr. Tá aqui o foguinho Cara é nervoso, velho. O, oh. vou pegar umas bolinhas. O, oh. <risos> não teve capacidade de errar. Às vezes eu tenho uma dificuldadezinha assim com os negócios que não tem cabimento o mais difícil a gente faz ah, agora foi que logo de cara a gente já tem um fragmento Tem uma porta O que a gente pode fazer? Nossa, o HP não tá bom, né? Vou trocar aqui um amuleto Se eu não me engano É, parece que eu me enganei Mais um fragmento. Vou tentar pegar uma bolinha. Boa. Já assim tá tem quase tudo no jeito. Já. Aqui, ó. Mineiro. Corleque, a gente vai usar bastante, tem que. Tentar coletando o máximo possível. O uh! Morreu muito à toa. Mas não tem problema. Hum. Uh, uh, uh. Uh. Nossa, nossa. Pegamos todos os fragmentos. Pegamos tudo, né? Ah, tá. Um pouquinho de sofrimento. Não, não tem graça. E aqui a gente vai pegar um negócio bem legal. explosão de luz hum? a gente pode colocar no e se eu não me engano a gente não vai usar mais a peninha nessa área esteja errado e a explosão de luz certo isso aqui ó. acender as velas as velas inicializam aí as coisas né, os dispositivos também tem outro, outra, outra utilização que a gente já vai ver Você derrete paredes E você também consegue carregar Igual os projetos dos inimigos, você consegue usar para ir para lugares mais altos Legal, né? voltar lá atrás, né? se eu não me engano tinha uma parede congelada agora a gente vai descongelá-la ó toma sempre coletando aí os os negocinhos as energias azuis para sobrar recurso ali à direita vai ter tipo uma uma parede fechada Calma cara, calma Tá vendo? engano a música é bela como sempre Aqui tem um menininho tenho certeza que alguma side quest a gente teria que fazer <risos> ah é claro nós esquecemos do negócio que a gente acabou de pegar carregou Jogou Alavancou <risos> Eu não sabia que isso podia acontecer Acho legal o olhinho desse bicho Aqui, ah. e abre mais um pedacinho. O oh, jogo salvo, tá indo bem, viu. Meio enjoado, mas tá indo tá muito bem é bastante interativa E para escalar, já sabe né, usou isso aqui, isso é muito versátil Por enquanto, enquanto a gente não tem mais recursos né O que eu não estou entendendo aí nossa vamos bater uns bichos acho que é uma forma da gente retornar ali para cima, né? Como deu tudo errado. mensagem que isso aqui Vou usar muito sossegado uma área tensa de inimigos. Que apanhando parece. Vamos usar o spin de um no outro. É, estamos com uma certa dificuldade. Agora não, nós estamos antes A jogar bolas de fogo neles pode funcionar <risos> morremos bro beleza mais uma área de inimigos Pulando de um lado pro outro, esse aqui. A hora que ele levantar esse negócio, bater nele. Era mapas abelhinhas. O menino vem bater. o feito lá Tudo bem, tudo bem. Perfeito, derrubar os inimigos. Aqui, se a gente deixar ser... vai ter uma área de corrida. A gente está fazendo, não está fazendo as corridas? Vamos fazer mais uma. a gente vai chegar na parte de baixo não é onde a gente quer ah! onde a gente quer ir <risos> a gente está com uma certa dificuldade parece Vou voltar por baixo? O que vocês acham? É tipo, acho que uma batida a mais já era Oh no! Eu adoro quando isso acontece Vão-se os windows e continua esse mesmo problema Do shift, tem que desativar Acho que a corrida. a corrida é toda aqui. Esse, compensa o desafio. Muito bem, vamos tentar fazer a corrida. Calma Não tem problema bater um pouquinho Nas paredes A gente está indo bem Mas Conseguimos, e... foi difícil, foram umas 10 tentativas né A gente não vai deixar 10 tentativas no vídeo, vamos deixar uma só Para parecer que a gente é bonzão <risos> Mas não é não, viu? a gente é bem mais ou menos uh! acabou de falar que a gente é bem mais ou menos e aconteceu isso de aí aí! Coisa fina! Ah, meu Deus, quase bateu no espeto! Olha só quem tá aqui! E agora? Pra onde? Agora vamos usar aquele negócio né, que a gente pegou. Quase Já chegamos aí no topo da árvore No topo da montanha A gente já zerou o óleo, tá? Opa. Estamos refazendo aí Gameplay da melhor forma possível para não ficar muito longo o vídeos Mas vai ficar Vamos, Óleo, que isso? Mais um estilhaço. Terceiro estilhaço. Faltam dois para concluir o jogo. Olha só quem vem. Olha é que é feito louco. Boom boom. Não! Não! <risos> Porra! Uh. Segunda tentativa, hein? Realmente a gente se complica mais que isso. Abra seus olhos, pequeno espírito, você está seguro agora! Você despertou a memória da floresta e a mim também. Bonita a não é? Oh. Quase não encontrei você no meio de toda essa neve. É realmente? Agora a primavera voltará ao domínio, mas talvez alguns não a recebam bem. A criatura Grito é uma delas. Eu a vi em sonhos sombrios enquanto dormia. se recordar de alguma coisa Os pássaros fossilizados lá naquela floresta de pedra Ela nasceu da poeira levantando-se enquanto o mundo sucumbia a cinzas Rapaz, ela nasceu já horrível assim, achei que ela era a causa dessas estátuas. desengonçada Muito bem, hein? Já tá mais fortinho, não tá não? Eu não lembro Eu não lembro dessa animação Primeira vez que eu zerei Pô, parecidas com a cor. Não sei, mas não se parece que vai acabar bem isso. Mas... Ah! pior do que eu imaginei ela retornou às cinzas e a poeira. está perdida, pobre criatura. Seu coração é uma pedra. Também se foi o verão do passado, para nunca mais voltar. Mas graças a você, espírito, um novo verão surgirá para tomar o seu lugar. Foi isso que sonhei. Novo espectro encontrar a memória da floresta. Sua vida e energia aumentam. Muito bem. Tá aí? Concluído a área de hoje. Depois a gente pode fazer vídeos retornando aí para fazer o 100% né? do OR. Mas o que a gente vai fazer agora é abrir o mapa e voltar para cá. Dá para fazer Fast Travel a qualquer momento. Foi aprender isso muito tarde. Ponto bom.